e quase já não vejo televisão, mas mesmo tipo, é um retundo de não, ou seja, vejo telejornal e pronto, não vejo mesmo mais nada. É, vejo, utilizo a televisão como um ecrã, não é? Como quase toda a gente, de ver os seus Netflix e as suas coisas, portanto é só mais um interface, não é? Não representa mais nada, a caixinha de conteúdos para mim já não existe praticamente. É, o que, coisa que eu nem devia dizer, porque eu... Faço televisão, não é? Às vezes vejo os meus programas, mas também não gosto muito desse exercício, não é muito feliz para a minha autoestima ver os programas em que estou. Eu acho que a televisão, eu neste, neste momento tive um programa no canal Q, e que era trimestral, e, e estou no curto-circuito ainda às sextas-feiras. Ah, e a televisão trouxe-me grandes aprendizagens, principalmente. A fazer um directo tipo, e aquilo que é improvisar e estar no momento, porque é em casa a editar é tudo fácil, não é? Agora, estar num programa de talk show, de entrevista, a fazer um direto e entrevistas e, e, e torná-lo interessante é, é um desafio. E eu gostei muito do que aprendi lá. Tipo, sim, não, não sinto até que já aprendi tudo, acho que o programa ainda tem mais para mudar. Agora, sinto que o não, não é pela exposição que eu lá estou, porque a exposição que eu tenho no curto-circuito é se calhar tipo 10% daquela que eu tenho com o vídeo meu, mas 10% à vontade, ou 5 ou 2, nem sei. Tenho consciência disso e acho, acho que eles também, aliás, acho que foi por isso que eles me escolheram bem para lá, não é? Para ver, para ver para dizer se trazem massas uh, para a televisão. Agora, eu não acho que essa migração vá acontecer a não ser que haja um caminho partilhado, que neste momento não existe, pelo menos onde eu estou na SIC, que é um caminho partilhado entre ter, partilhar os conteúdos também online e fazer uma boa estratégia de mídia online, que ainda não vejo nenhum canal de televisão a fazer. E desculpa, SIC, mas isto é verdade. É verdade, tipo, não não há diretos, não há. Eu acho que talvez a RTP até faça isso um bocadinho melhor que para a meia-noite, às vezes fazem uns diretos e umas coisas diferentes, mas lá está, também não vejo na televisão para perceber, mas daquilo que eu vejo que eu só estou online, aquilo que me chega das televisões online é pouco e é mau e não está bem difundido e não está editado e não tem, lá está, não está feito para consumir com o índice de atenção de uma criança de 12 anos, portanto, ainda não estão lá. Tem um caminho bastante grande para percorrer.